As contas bancárias do fundo partidário devem ser abertas em bancos públicos, aqueles controlados pelo poder público federal, pelo poder público estadual ou, inexistindo estes, no banco escolhido pelo órgão diretivo do partido. Um abraço e até o próximo áudio ou vídeo.